Gente, eles estão brigando. Tô colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Mepa! Tá sem massa! Cabriela, mas não vem máscara. Fecha isso, Eles estão brigando, gente. Eu não quero ficar durando aqui. Fecha aí, cara. Tem que fechar, que eles estão brigando. <risos> Fica aqui meu filho Papai, tem que levar vocês. Agora Pegou o cês, <risos> né, Magalhinha? Vai tomar agulhado, né, meu filho? Agulhado O cara só anda disparando Salam, vamos dar beijo Chorou, chorou, chorou, chorou, É forte ela chorou, chorou, chorou,